Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estou aqui outra vez para conversar com vocês. Vamos trocar aí umas ideias sobre o que estão fazendo com o nosso país. Né? E você está deixando, está deixando destruir o país. Mas vamos lá... É... Diálogo do Sul é a sua revista. Precisa de você. É, precisa de você para é, continuar com esse jornalismo independente. Contribua com a gente. Baratinho, 20, 30 reais por mês, não vai quebrar você. É, e nós somos multimídia, né? nós estamos lá no, na, no, no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos. No YouTube você pode assistir esse filme muito melhor no YouTube, basta se inscrever lá. Aí você inscrito, tem acesso a muito mais coisa, não é? Então é isso. Nós temos um boletim pelo Zap Zap, né? É só você pedir que a gente manda todo dia no fim da tarde o boletim com as principais é, notícias aí do do mundo, né? Nós temos colaboração, como é parceria com a agência Prensa Latina, com a agência Interpress Service. Temos um acordo com o periódico La Jornada de México, que é o jornal mais importante hoje no nosso continente, né? Então fique com a gente, chame a tua gente que dá, que a pouquinho eu tô de volta. Então é, é isso aí, né? Enquanto a, a população se distrai aí com a briga do PSL, essa disputa no partido, uma disputa unicamente pelo fundo partidário. Não pensa que a é disputa é ideológica, não. Essa turma está atrás do dinheiro. O capitão de turno diz que a Amazônia é nossa. E tem gente que acredita. Não? A Amazônia, para ser nossa, minha gente, principalmente, ou em primeiro lugar, ela precisa, ela tem que ser preservada. Ou ela vai ser nossa se ela deixar de existir? Veja o seguinte... Não? Os cientistas no, no mundo inteiro evoluíram bastante no conhecimento da geografia, da geologia, da botânica, da, da biologia, e, e, enfim, desde que eles descobriram que a Terra é redonda, né? e ainda mais depois das informações que você obtém com os satélites, como é que você vai duvidar que a Terra é redonda se o satélite dá a volta nela redondinha e ela aparece em todas as fotografias como redonda? E tem maluco nesse governo dizendo que a Terra é plana, mas, mas vamos, vamos esquecer essa, essas maluquices e vamos às coisas que é séria. Né? Hoje, é, a ciência, né, os cientistas com toda essa tecnologia né, eles se deram conta né, que a corrente quente do Pacífico, conhecida vulgarmente assim pelo povo como El Ninho, né, a cordilheira dos Andes né, e a floresta amazônica, né, elas são responsáveis pela formação de verdadeiros rios aéreos que irrigam as zonas subtropicais do planeta em outras latitudes, são desertos. É. Você veja onde é estão tá os desertos, onde é que estão os desertos na África, na Ásia, né? e que você vai ver que estão. Isto aqui não fosse a Amazônia, o Amazonas, se não fosse esse rio de água, né, seria tudo um deserto. Né? São Paulo seria um deserto. Sem os rios, a zona subtropical do Brasil, sem esses rios aéreos, né, ficaria um deserto. Aliás, eu... Vou fazer depois, não hoje, né? mas eu vou fazer uma pesquisa mostrando o quanto nós já temos de áreas desertificadas no país. A Amazônia é nossa, claro, né? tem que ser. Se ela é nossa, nós temos uma responsabilidade, como seres humanos, de preservá-la para manter o equilíbrio climático no mundo. Não é aqui, fora, não, é no mundo. É por isso que todo mundo inteligente se preocupa com a Madonna. Pô. Claro. Da mesma forma que a ciência e o mundo inteligente estão tá preocupados com deter o aquecimento global para evitar catástrofes que afetarão, afetarão toda a vida no planeta. Né? Para não entender isso, como que você não vai entender isso? É, é, é preciso acreditar que a Terra é plana, então. Né? O aquecimento global é invenção de comunistas. Ou que os globalistas impedem o desenvolvimento da Amazônia Nacional, os ambientalistas impedem o desenvolvimento. Né? Ora, pelo amor de Deus, gente. A Amazônia é nossa. Veja, o sul do Pará e do Maranhão, já se transformar em pastagens né? ou campos de monocultura, aquele mar de soja que vocês veem. Nessas áreas, a floresta não se recompõe mais. E o que teremos no futuro será deserto. O nosso INPE, né? o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, respeitado no mundo inteiro pelo nível de excelência científica, teve sua voz calada por denunciar que, desde o golpe de Estado de 2016, o desmatamento criminoso, duplamente criminoso, por ser ilegal e antinatural, né, tem aumentado exponencialmente. Segundo o de janeiro a agosto de 2019, as queimadas aumentaram 70% em relação ao mesmo período de 2018. A respeitada revista científica, a Nature Sustainability, da Universidade de Oklahoma, alarmou o mundo com um artigo que constata que de 2000 a 2017 foram desmatadas 400 mil, 400 mil quilômetros na Amazônia brasileira. Uma área maior que a Alemanha. Você não vai se preocupar com uma coisa dessa. Os jornais mostraram imagens da floresta queimando, né? as árvores calcinadas, os animais mortos, as aldeias indígenas ameaçadas. O índio bom é o índio morto diziam na época da ditadura né, e que o Brasil foi apropriado pelas corporações transnacionais é, para construir aquelas estradas como a, a Transamazônica. Talvez mataram uma maior quantidade de índios que você não pode nem imaginar. Esses predadores argumentam que a terra é para produzir riqueza e que é burrice deixar apodrecer o que está em cima ou embaixo da terra. Neste caso, os minerais e os, os minérios né, e os minerais preciosos. Muito bem. Podemos até concordar com a tese, em princípio. A terra é para produzir riqueza. Nós temos que concordar que a maior riqueza sobre a terra é a gente que nela habita, como você, eu, todos os terráqueos. E... Senão, nós vamos ter que mudar de planeta. Né? Ela não é para um pequeno grupo que se apropria da Terra para enriquecimento próprio. Então, o primeiro cuidado é com a preservação da vida. E a vida é no planeta, né? ela é entrelaçada. Uma depende da outra, num equilíbrio majestoso que tem que ser preservado. O equilíbrio da biodiversidade, no reino humano corresponde a multiculturalidade das diferentes etnias adaptadas às condições geográficas. Né? Mas tudo se entrelaça. Né? Já diziam os budistas: o microcosmo é igual ao macrocosmo. Se a terra é para produzir riqueza, é para produzir riqueza para todos. Não é justo que poucos se apropriem da terra para fazer a fortuna pessoal e enriquecer outros países, o que é pior no nosso caso. A história do Brasil é a história de uma ocupação predatória, genocida e de roubo contínuo da riqueza. O minério não deve permanecer enterrado. Nós vamos concordar com isso. Né? Porém, temos que considerar que essa riqueza deve ser em benefício de todos não de, daquelas empresas que estão saqueando. Tem que ser em benefício do nosso povo. Quando ocorreu aquele roubo, vocês devem estar lembrados, em Cumbica, roubo de ouro, né? lá em Cumbica, nós publicamos uma reportagem contando um pouco para onde vai o, o nosso ouro. Né? Isso ocorreu em, em agosto de, de 2009. Naquela oportunidade levaram 100 quilos de ouro, o um valor de 2 milhões e meio de dólares. Perguntamos quem, como, porquê, aonde né? que essas são as perguntas que todo bom jornalista tem que fazer diante de qualquer fato. E aí constatamos que todas as mineradoras que estão saqueando nossos minerais são estrangeiras. E o saqueio é contínuo, sem controle do nosso ouro, do nosso nióbio, do nosso ferro. Saqueio contínuo. Veja como funciona. Né? Tomemos como exemplo a Yamana Gold. Jacobina Mineração de Comércio é uma empresa canadense que explora minas de ouro na Argentina, no Brasil, no Chile, no México, que está há 15 anos no Brasil. Ela constitui um verdadeiro enclave colonial em Jacobina, lá na Bahia, onde você não pode entrar. É uma mina de escavação a céu aberto e o processo de extração é contínuo. 24 horas, 365 dias. Ela emprega 2 mil trabalhadores, veja você. 85% dos quais nativos de Jacobina. Que tem aquele pessoalzinho, a mão de obra pesada, são todos os nativos de Jacobina. E ela gasta 26 milhões de reais por mês, entre salários, benefícios, e para manter a empresa. Para o município pobre, do interior da Bahia, corresponde a 31% do PIB, ou seja, que é <risos> quase que é, é, tudo, tudo gira em torno, toda a vida gira em torno da mina. Em 18, em 2018, o ano passado, isso eu conto inclusive naquela matéria anterior, vocês podem dar uma olhada lá. É, ela produziu 145 mil onças de ouro, é, ou seja, é, 4.011 toneladas. 4 toneladas e centímetros de quilos, 4 toneladas. Se 100 quilos de ouro levado de combica valia 2,5 milhão, milhões, milhões né? as 4 toneladas deram para a companhia mais de 100 milhões de dólares, você concorda comigo? Arredondando o dólar a, a 4 reais, está mais, né? mas para facilitar, são mais de 400 milhões de reais, né? Todo esse ouro vai para o Canadá, país sede da empresa. E o que o Canadá faz com esse ouro? Faz o que a maioria dos países está fazendo, que é encher as burras do Banco Central. Serve de lastro monetário né, e serve de garantia para a dívida pública. É porque o dólar está em crise permanente, está deixando de ser moeda de referência. Então, os países estão acumulando o ouro né? para evitar que tenha um tombo no mundo financeiro como teve aquele que né? do, do, do, do, foi uma quebra geral de todos os bancos. Aí, os países então estão se prevenindo, fazendo reserva de ouro. Né? Aqui é tudo ao contrário. Né? No ano passado, o Brasil exportou Pouco menos de 100 mil toneladas de ouro, tá? para arrecadar 2 bilhões de dólares. E o ouro que foi saqueado? Hein? Sem nenhum controle. Quem é que, que, que vai saber? Né? Não, é exagero, olha, não é exagero você pensar que é igual a outro tanto. 4, 5 bilhões de dólares ao ano de ouro puro, em barra, saqueado. Ouro que por séculos vem sendo saqueado. Não é de hoje, desde o D. João VI. Né? O ouro brasileiro financiou a Revolução Industrial na Inglaterra, né? fez a fortuna né, dos piratas ingleses, franceses, né? fez a fortuna da, da corte portuguesa, vocês sabem disso. Né? E não ficou aqui praticamente nada o Brasil poderia ter uma moeda lastreada em ouro, mais forte do que qualquer outra moeda do planeta. Veja, historicamente, quantas toneladas de ouro saquearam. Aliás, no Império de Pedro, né, os reais brasileiros eram tão disputados como a Libra Britânica, porque tinha peso de ouro. Outros minerais tão preciosos ou mais que o ouro, como nióbio, urânio tá? então. estão no mesmo caminho, sendo saqueados e fazendo a riqueza de outros países. Isto aqui é, é, é um país, de é terra de ninguém. Estamos sendo saqueados dia e noite. É? Portanto, é, é recuperar a soberania do país é usar a riqueza do país em benefício do nosso povo. O que você não poderia sustentar com 2 bilhões de dólares que está sendo saqueado? Isso de ouro, né? sem falar no Nióbio, no, no, no por exemplo, que, que o ano passado foram 2 bilhões, quase 3 bilhões, 2 bilhões e 800 milhões de dólares né, de nióbio. De, de nem é óbvio bruto que eles exportam, é quando tudo isso podia ser processado aqui, quando tudo isso poderia financiar o desenvolvimento com sustentabilidade. Gente, quando eu digo que a luta é de libertação nacional, é isso, é recuperar o poder sobre as nossas riquezas. Isso aí. Fique com a gente curta nossas páginas, compre os nossos livros, temos aí livros em oferta. E até a próxima.